a uh, novo BID com participação da 7 uh, depois está mencionado lá neste caso permanece a estratégia da Petrobras orientar 7 para negociar as 21 sondas com GA, KF e EEP senhor se recorda desse, dessa mensagem Sim. saberia me explicar Sim, sim, senhor. É, é que é o desenvolvimento da, da inteligência comercial do processo. Né? E, como ele era é o diretor comercial e tinha os contatos com a Petrobras, ele relata é, o desenvolvimento do processo. É, a data aqui que abril de 2011, é, fazendo um pouco é, aqui a memória, a sete ela foi. A Petrobras fez a sessão, todo o processo de licitação que foi conduzido pela Petrobras, se eu não me engano, em fevereiro ou janeiro de 2011, para a SET. Então, a SET passou a conduzir esse processo e em fevereiro, se eu não me engano aqui as datas, mas eu acho que foi fevereiro a SET declara vencedor o EAS para as sete sondas, tá certo? E é, a demanda que a Petrobras é, sinalizava, e essa, essa sinalização era é pública, em diversas apresentações feitas ao mercado, ela sinalizava é, 28 sondas. Então, se sete foram declaradas vencedoras a é, AS foi declarado vencedor, então é, 21 ações seriam necessariamente ser contratadas pela SET. Tá certo? Aí o que acontece, como a SET é, assumiu todo o processo, e ela sendo uma empresa privada, ela inicia todo o processo de negociação com os players que ficaram no processo, que são esses que estão listados aqui. No caso, nós somos o EEP. Tá certo? É. Então, nesse processo, ela começou a fazer negociação. Mas eu não entendi aqui a estratégia da Petrobras em orientar a Sete para negociar as 21 sondas com os estaleiros. Então, a Petrobras é que tinha ingerência na, na Sete para fazer, orientar essa contratação? Eu não sei dos detalhes da relação da Petrobras com a SET, mas o que eu sei é que a, SETI, a Petrobras fez uma licitação onde a SET se tornou vencedora e adquiriu o, o, vamos dizer assim, o, o poder, ou adquiriu a necessidade de contratar mais 21 sondas. Então, eu entendo que, como tinha havido essa licitação que já estava na mão da SET, a SET naturalmente ia seguir todo o processo licitatório, é, negociando com esses outros players aqui, que eram os remanescentes do todo o processo. Também tem uma frase ali no item 6, mencionou, com a referência aqui ao diretor Duque, que tem compromisso com o PT, de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. O que, que o senhor entendeu sobre, com essa afirmação? O senhor sabe me explicar? Mentíssimo, eu entendi o que está escrito aqui. Excelência, pela ordem, Nós testemunha depois sobre o fato, não sobre o que ela acha, o que ela entende. Só que fica impugnada essa pergunta de V. Excelência e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de V. excelência a testemunha disse que por ouvir dizer sobre que italiano era palócio, essa defesa insiste no direito de fazer esta pergunta novamente a testemunha. Certo. Ah, como ele é destinatário do e-mail, doutora, a pergunta é pertinente. Então, eu, eu reitero a pergunta e depois, de eu terminar, eu... Tá, senhora, com, devido outro... respeito, com devido respeito, o testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro Código de Processo Penal. De acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, a testemunha depois sobre fatos e não opina. De modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do Código de Processo Penal. Tá bom, doutor, Com só devido a, respeito. Só a sua questão já foi indeferida, então, é, eu reitero a pergunta da testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária do, da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não pode achar isso. Assim. a sua a questão, questão está, está indeferida. A defesa ou adverte ou testemunha que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela depõe sobre fatos. Ah, doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma então a condição da audiência Mas quem manda uma audiência é o juiz da ordem dos advogados do Brasil, excelente cada um então, aqui cumpre o seu papel, tá certo? É, a sua questão isso é indeferida, doutor, eu estou perguntando à testemunha. O, o, o senhor entendeu com essa mensagem, o que o senhor sabia sobre esses fatos? Olha, eu simplesmente li o que está escrito aqui Mas eu não, não, não tinha nenhuma opinião formada Porque isso aqui é a informação que ele colocou eu não tinha nenhuma relação com o Duque, nem com o PT, para saber se o cara ia ficar lá ou não, Veneritismo. Simplesmente li o que está escrito aqui. Tá certo. Uh, eu vou interromper aqui o tamanho do áudio.